Fala Guerreiros, eu sou o Thiago Fracão. seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui para mais exploração. Hoje estamos aqui na casa do lobisomem. O pessoal falou que aqui nessa casa morava um homem que se transformava em lobisomem, né Thaís? Então. Ele morava sozinho aqui nessa casa, ele chamava Tião. E ele morava sozinho nessa casa. E o pessoal disse que tinha época que ele desaparecia. Ele tinha época que ele voltava. E teve uma sardinha que ele desapareceu e não voltou mais. O pessoal fala que ele ia para algum lado para se transformar em lambosome, quando ele ia virar lambosome, né, Thaís? Uhum. E ficavam, umas épocas sumido. E eles acham que nessa época aí que ele sumiu, essa última vez, mataram ele. E o pessoal jura de pé junto, né, Thiago? Tem gente que já viu, diz que viu ele se transformando, é... né, Thaís? E Sim. a gente veio conhecer esse local, gente. Diz que esse, lo... esse lugarzinho aqui foi cedido para ele, né, Thiago? Sim. É, é o dono do sítio aqui do lado, gostava muito dele e deu esse um um pedacinho cara. de terra aqui para ele morar. Aí ele acabou construindo essa casa aqui, morava sozinho e ele é conhecido como o lobisomem. Vamos ver a casa do lobisomem, Thalys? Tá Galera, deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais a exploração. Aí Dá para ver que tem alguma coisa ali também, tá vendo? Aham, uhum, mas não dá para chegar lá não, cara. Ah, não vai dar por causa dos Aqui também tem um negócio. Nada. Estranho, né? Estranho. Achei estranho aquela garrafa, tá com pedra dentro. Será que armadilha para algum bicho? Não sei, cara. Ah, então, eu já eu vi ali, colocar... ó. Tem um cadeadão ali na porta, hein? Então mas foi essa outra ele tá aberto. Aham. Uhum. A casinha sinis, é né? sinistra, hein? Sinistra. Ah, tá aberto ali, ó. Olha, pede a cerola, Thiago. Olha, tá ah. vermelhinho. Tranga, uma... né? Ah, não, a cerola. Vamos ali primeiro? Vamos. Ah. Hum, olha. Levamos pro Cauêzinho. Ó, ah, rocha, tá isso? Uh -huh. ah. Oi, então, de caixa d'água. Olha Ali. Ah. Uma, duas, três, quatro, cinco no chão e uma lá em cima. Que ele guardava alguma coisa. Ele guardava essa assim, tá porta lá. Aham. Como é que é essa corda aqui? Que é sinistro. Não. Não. Ah, Thaís, olha aqui. Aqui devia ser um negócio de galinheiro, eu acho. Ah, verdade. Tá, ó. tá vendo? Onde elas botavam. É. é verdade. Não é? Aham. Uhum. Aqui eu acho que tinha aqueles negócios para beber água. Ah, pode ser. E aqui tudo não tem nada. Não. Ali deveria ter alguma coisa também de guardar. Mais coisa que eu. Não é para abrir não. Eu acho que é tudo coisa de galinha, sabe? Uhum. Tem um pelo buraco. Pegaram a cabeça aí, ó. Que? um armário aqui, ó. Não tem nada, galera. Vamos lá pra casa, então. Vamos ali. lá pra casa do lobisomem. Tá perto a porta lá. Então, mas eu acho que não vai conseguir, entrar só pelo lado ali. Então, mas será que o lado dá acesso lá dentro da casa? Vamos com o do secreto? Então, separar da casa. Tião? O pessoal fala que ele não morreu aqui, né? Não. Ele desapareceu, sumiu. sumiu. E a casa dele ficou, ó. Ixi, Maria. Aqui ó, ele era sozinho. É lasqueira. ixi. Não dá acesso dentro que da que casa. É? Tem urubu, tem. Pois é. Cheiro forte de veneno. Tem mesmo, galera. Ó, tá vendo que não, não tem acesso pra casa. A gente vai ter que ver se entra por outro lado. Tem muita fiação aqui. Nossa, o cheiro tá muito forte, fez. Tá perdendo o olho, cara. Tem um não gosto de intoxicação. Nossa. Tá, Tapê. Nossa, olha aqui. Vem, como tá tudo preto, Cassio? Nossa, é por causa do fogão ali. Cara, meu olho tá ardendo, cara, por causa do. negócio lá. Olha. Esse aqui é um piso, tá? É. Um piso, dois pisos assim. Bonito. Cara. Nossa, que... o Thiago tá me dando tá aqui. Eu acho que é por causa do veneno. Licença. Ai, um rato! Olha ali o um rato. Olha. Ali, ó. Ah, o que que não é? Editora, aproxima aí, Lô. Olha aqui. Chega na porta. Não, não. Tá não. fora. Não gosto de rato. A vaca. A vaca. Censa. Tá aberta. É. Bebe conforto Tem outro aqui Será que depois tentaram morar aqui? Não sei, cara Escuta É, aqui. é vamos ver rapidinho Outro igual ah, Aqui é a suíte Nossa, Thaís a cama dele tá aqui, as coisas dele tá tudo aqui, velho Porque não faz tempo que ele sumiu, né, Thiago? Não Falou, acho que dois, três anos, parece? É. Nossa, só olha pra cima Ah, meu Deus do céu Olha é. lá, pessoal não, não lumia não. Daí, tô. Tiago, vou sair pra fora. Galera, ó. Aqui é o colchão. Caraca, mano. Vou mostrar uma coisa aqui. Essa cadeira é assim mesmo. E ó, a família, ó. Olha as peirinhas aí, ó. Tá doendo. Não sei se é abelha, o que, que é. Ai! Nossa senhora, tá cheio o banheiro. Galera, oi ela. Oi lá, mano. Não vai dar pra não, mano. Oh. Ó. Tá isso. Você tá bem? Ah, já tô com tontura. Passando mal? Acho que o veneno. Veneno? Nossa, o veneno daquela, daquele quartinho. Deu toda dor de cabeça. Sério? Hein, é, mas dá pra... Não vou entrar mais não. Dá pra você continuar? Ficar embora. Não, vou ficar aqui. Você, você vai lá dentro. Não, já mostrei o que Chico mostrar ali, não na... dá. As coisas dele tá ali, cara, tá cheio de. Tá dor de cabeça, velho. Tontura. Vamos é embora então. Caramba. Não, mas eu... vai lá dentro, mostra tudo certinho. Eu mostrei ele. Eu mostrei ali, mas é. Não tem. não, dá, não tem muito o que mostrar aqui. Ó, tá o. bebê conforto ali. Esse sofá, cadeira E o coisa ali, ó, dele E os morcegos ali Armário Galera, ó, tem mais coisa pra lá Isso aqui também não vai dar pra ele o... Eu também me deu dor de cabeça Acho que é o cheiro de veneno tá muito forte ali E eu fiquei mais tempo ali ainda, cara Não tá bem? Tá me dando tontura, né? Vou lá pro carro beber água. Vamos Vambora, vamos Sim. encerrar aqui também? Nossa. Esse aqui quer pro médico? Não, acho que é por causa do cheiro é, forte. É, tá muito forte aqui, galera, o cheiro aqui, ó. Hum. Tá muito forte, cara. Vamos lá pro carro. Aqui que negócio de hum. <risos> Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Ah, a Thaís tá com dor de cabeça. Me deu dor de cabeça também. Muito, tá, aqui tá muito forte o cheiro. Muito forte o cheiro de veneno. Mas é isso aí, galera. Se você gostou, deixa muito like. Se inscreve no canal. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Fui. fui.